E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estou falando baixinho assim, porque esse microfone ele. baixinho assim, né? Mais assim, né? Desse jeito assim. Esse microfone aqui, cara, ele tá. Eu percebi em alguns vídeos que ele picotava a minha voz se eu ficar um pouco longe. São os filtros e para não pegar som aqui no ambiente é melhor manter ele assim e eu ficar pertinho dele, certo? O negócio é o seguinte, vaste um vídeo aqui que são os segredos sujos da Amanda. Vocês estão ligados que a Amanda é um personagem no GTA V, né? Que já aprontou as suas. E esse vídeo aqui mostra alguns desses segredos. Como vocês estão vendo aqui, eu vou dar o play já pra ir falando. E caramba, tô dando o play lá no no no, no. no. no. Gravador de vídeo. Ó. Vamos ver, hein? Segundo ele, esse é o primeiro. Oh! É o carro do, do... Eita! O carro do tenista, cara! Que loucura é essa? Eu nunca vi isso, velho. No GTA, alguém já viu isso? Caraca! Será que se você encontra ali próximo? Depois que é aqui o Michael pega ele com a Amanda? Olha lá, o, sec é, o fone secreto. Secreto... Eu já vi ela já ligando nesse telefone Tá em inglês, né? Olha lá, é Você tá falando com um técnico Eu acho que é aquele ali que ela disse, mano Olha lá Terapia e tal, não sei o quê. Ela fala... Ó, oh, toda vez que o Michael chega, ela pega o telefone e... Olha lá, ó Toda vez que... Olha lá, ela coloca a mão na boca, velho. Caraca, olha lá, toda vez que ele chega, ela tá falando no telefone. E aí ela meio que desconversa com quem ela tá falando, velho eu, eu acho que eu já vi ela, é, é, o, o, o poster de strip. Isso daí foi realmente uma coisa que falaram, falaram muito, né, no... Olha lá, Amanda. No começo do GTA, né, mostrando essas paradas. Eu lembro muito bem e realmente, né? Ela era uma stripper, né? Vamos ver. Ah, isso daí eu já vi, mano. É difícil pegar, cara. Você não sabe se é mais pro final do jogo, se é mais pro começo do jogo. Pô, mas aquele primeiro lá, mano. Quando você dá com. Você pegar com o Franklin também, que. E na verdade, com o Franklin ela não joga. Ela não joga, ela só joga quando é o Michael. É. Profile. Ah, o Suquinha. Ah, já fiz vídeo sobre isso, mano. Já fiz vídeo sobre isso. E é aquele site de relacionamento de casadas. Já fiz vídeo sobre isso, que ela ali tá claramente que é, que é ela, tá ligado? 43 anos. Bom, como é, é simples você entrar aí, dá pra você saber, mas... É claramente ela, mano. Ali. Ah, muitos acham que é a Amanda, né? Nesse nesse assalto. Olha ah, lá, muitos acham que é ela. lá, ah, mano. Se passaram nove anos, né? Ah lá, cara. Ele fala isso, eu nunca percebi. Amanda bêbada? Caraca, eu nunca tinha percebido, velho. Você... Opa, tô... hoje eu tô todo coisado aqui, mano. Eu tô... Ué! Ué! Caraca, eu nunca vi isso, meu irmão. Eu nunca vi isso, parceiro. Amanda e Trevor. Não, também não. Amanda e o Trevor. Bom, já vi isso várias vezes. Inclusive já fiz vídeo seguindo o Jim. onde ele vai. Amanda ali. Telefone. Será que ele vai seguir? Mano, sinceramente eu nunca vi, velho. Qualquer dia eu vou abrir aqui pra ver se é atirar. Se você. Coisar naquela mulher, naquela mulher lá do começo do jogo, se o... o Brad fala isso, né? Se ele fala o que ele falou ali. Eita! Tá indo na casa do. O carro é. O... Ih, caramba, tá indo. Eita, mano! tá sozinha vai pegar nossa que vai pegar com a caminhonete do Trevor mano isso, isso aí velho a caminhonete do Trevor velho vamos ver nossa vai pegar a cam camando velho Tá fechado a fechada porta lá em cima. Vamos lá, que não sei o que. e ele olhou na, na fechadura, velho. Que isso, cara? Oh. <risos> Ai, caramba, velho. Vai entrar? Ah, vai arrombar a porta. Meu Deus, bota um bagulho aí nesse vídeo aí, velho. Que é isso aí? Amanda e Trevor, mano. Olha lá. Mano, bota um negócio nesse vídeo aí, caramba. Aí, pô, bota essa parada aí, mano. Ah, tá tomando banho, mano. Meu tio. Ai, caramba, cara. É, top 8. Esse é o último, né? Ih, botou uma aproximação, velho. Tava tomando banho. Uh, galera, me segue no Instagram, tá aí na descrição. É, se você não me segue, segue lá, é nóis. Explodiu oh <risos> os dois, cara. A gente tá Pegou só o Trevor. Caraca, não pode fazer isso não com a mulher. Ih, caramba. Que loucura, mano. Nossa, velho. Ih, pegou no braço, malandro. <risos> Ai, meu... Então é isso aí É o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado O original tá na descrição, me segue no Instagram Tamo junto, valeu e fui